Eu lembrei de uma coisa aqui também, Marcos. Quando eu tive no Campeonato do Atlântico, né, corrida e bike, a gente pedalou alguns dias juntos aí. E por mais que a gente tenha melhorado bastante no Brasil, a gente vê que a diferença em relação ao respeito no trânsito com o atleta, seja o corredor ou o ciclista, que sofre mais ainda com o trânsito, é absurda. A gente Não, é pegava absurdo. umas vielas, André e o Marcos pedalando assim de aquelas pistas simples, sem acostamento, né, cheio de curva. Pai, se o cara tivesse na faixa contínua é, com você ali Enquanto ele não achasse um, um local que ele pudesse Ultrapassar, ele ficava atrás das duas bicicletas Mesmo que as duas estivessem encostadinhas no canto sim raridade aparecer um, um maluco mais doidão ah. assim Que ele vinha e passava, mas no geral 95% das pessoas Ficavam é. atrás do atrás da gente como se a gente fosse um carro né? Cara, então, fina muito... É uma coisa que não, não me acontece é. Aqui, eu não, não tenho nenhuma Memória assim, de quase ter morrido aqui E no Brasil é. era todos os dias quase né, cara? Ainda mais porque eu treinava em Porto Alegre e para eu sair de fora de Porto Alegre eu já tenho que pedalar lá 30 km, então eu pedalo que dentro da cidade assim. E aí, cara, era o cara contra os carros, né? Não tem o que fazer era a vida na roleta russa ali a diário e todo mundo sabe é. disso, né? Tanto que a galera pedala 5, 6 da manhã para não ter que cruzar com o trânsito. eu não sei se isso aí que eu tô falando foi uma experiência de uma cidade menor como a sua, né, que a gente tava aí com você assim, nessa metrópole, vão ser a mesma coisa, mas pelo menos assim, a gente vê que é mais uma questão comportamental mesmo, né? Há um respeito maior, um Sim. respeito com a vida alheia, né? Do que a gente não tem aqui. Você tá pedalando Sim, igual a, a gente certeza. tava aí, numa faixa que é de carro. Cara, se o cara. Aqui a maioria dos casos vai acontecer do cara parar do seu lado e começar a te xingar, porque você tá pedalando, é. treinando na faixa que é pro carro, né? Impressionante. É. Não, fora que aqui é um esporte muito comum o um ciclismo, né? É o... acho que é o segundo ou terceiro esporte com mais gente federada aqui na Espanha.